Falar sobre peso das palavras. O que, que você quer dizer com isso, Fernanda? Uma palavra é mais comprida, outra é mais curta, é mais pesada na tinta? Não. <risos> e aí, gente? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar então sobre o peso das palavras e aí a gente entra um pouco na parte de tradução. Tradução é uma coisa super complexa, então eu gostaria de falar sobre o peso que cada palavra tem numa língua, que às vezes ele pode mudar de uma língua para outra. Vamos pensar, por exemplo, na palavra mesa. A palavra mesa a gente pode traduzir por... Tablo, em francês, sem nenhuma perca. Então, vão ser significados ali bem próximos. Mas, muitas vezes, tem palavras onde a gente só consegue traduzir com uma palavra com uma outra palavra na outra língua, às vezes mais leve ou mais pesada ou com significados a mais, tá? Então, a gente sempre tem que pensar qual que é o impacto daquela palavra que ela vai ter naquela cultura que a gente está inserindo. Vamos ver um exemplo? Com um ótimo exemplo, vamos pensar em português na palavra bunda. Pensou na palavra bunda? Tá. A palavra bunda tem um certo peso em português. Não é estranho, pesado, mas também não é uma palavra extremamente formal. Então, ela tá ali no meio, certo? a gente traduzir bunda para o francês, o que, que a gente utilizaria? Então, a primeira opção seria festa. Festa para bunda. Só que o que acontece? Festa em francês é mais ou menos o equivalente de nádegas pra gente, tá? Porque são fés, é no plural, então tem uma nádega, tem outra nádega, tem uma fés, tem a outra fés também, mas ele não é assim tão formal quanto a palavra nádegas em português, porque se você pensa em nádegas em português, quando você vai usar a palavra nádegas mesmo? Eu não lembro da última vez que eu falei nádegas, mas pra gente eu, eu considero muito formal. É né? uma palavra correta de se falar mas muito formal então você vai ter por exemplo nádegas em português aí você vai ter fez que fez em francês fica mais ou menos no meio entre bunda e nádegas então não vai ser a palavra não vai ter o mesmo peso ela vai ser um pouco mais formal do que bunda mas não vai ser tão formal quanto nádegas então vai ficar ali meio que no meio dos dois tá e se eu quiser ir para baixo para baixo deixando menos formal eu vou ter que, em francês. Então, que, exatamente como U vai ser, então, a bunda. Mas, vai ser a bunda de um jeito bem informal, tá? Então, vai, vai entrar como um palavrão. Essas palavras, elas vão ter pesos diferentes. Então, se eu quiser traduzir a palavra bunda, eu vou ter lá a opção acima, que é um pouco mais formal, fesse e abaixo, que vai ser mais informal, então eu tenho que ver, quando eu for trabalhar numa tradução dessa, para que lado que eu vou querer isso. que eu vou querer ir por um pouco mais formal ou por menos formal, porque ali o equivalente de bunda mesmo não tem. Pelo menos eu nunca achei. E claro, não é só essa, tem outras palavras também. A palavra chato, por exemplo, você poderia traduzir por peniblo, que daí já seria bem mais formal. A um beton, elas não são exatamente o equivalente de chato, porque chato a gente usa o tempo todo. A gente pode usar pra cima e pra baixo em qualquer conversa, a gente fala, ah, isso aqui é chato, isso aqui é chato, isso aqui é chato. É uma palavra super usada no português. E qual que vai ser a equivalente no francês? Vai ser a palavra chiant. Chiant. Uhum. Então, quando eles querem dizer que alguma coisa é chata, eles vão dizer se é chion, chiant, tá? Pra dizer que é chato. Mas, a palavra chiant é super pesado em francês, então, por exemplo, é um palavrão, tá? É uma coisa chata, só que assim, Chier, o que que é? Chier é o equivalente deles para cagar. Quando você vai no banheiro fazer cocô, eles podem falar Chier, tá? Então, qualquer coisa que for Chion, Vai ser algo que faz chier. então não é algo muito agradável de ficar falando pra cima e pra baixo, é considerado um palavrão. As crianças não podem falar, se você vê uma criança falando que se é xion, ela vai levar uma bronca, tá? Então você tem que tomar cuidado aonde você vai falar, mas por incrível que pareça, é a palavra que eles mais usam pra falar quando algo é chato, se é xion, mas é um palavrão. Então não é equivalente ao nosso chato. Mas se a gente quiser achar um equivalente ao nosso chato, a gente não acha. A gente pode achar peníblia. Mas você nunca vai escutar a pessoa falando peníblia numa conversa assim descontraída, sabe? Ai, gente, é uma complicação essa coisa de peso de palavra? Obrigada por vocês terem me acompanhado mais uma vez. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, assim você vai ficar sempre ligado no que está rolando aqui no Coctel F. E até a próxima, pessoal. Tchau!